Estamos começando mais um Fast News. No cinema, James Spader, mais conhecido pelos seus papéis em Boston Legal e The Office, foi anunciado como o novo vilão de Os Vingadores 2. Ele irá fazer o papel de Ultron, que se especula que será uma armadura do Homem de Ferro que irá ganhar consciência. Ainda no cinema, o filme de World of Warcraft tem filmagens anunciadas para o dia 13 de janeiro de 2014, na cidade de Vancouver, no Canadá, tendo como personagem principal Kadagar, um conso humano. Ainda falando sobre World of Warcraft, a esperada expansão Cerco de Ogrimar será lançada no dia 10 de setembro. Se você não conhece ou quer conhecer um pouquinho sobre o jogo, assista o gameplay que nós fizemos da última expansão, no link abaixo. No mundo dos videogames também, a Nintendo anunciou o lançamento do seu novo console, o Nintendo 2DS, uma versão mais econômica do 3DS e com preço sugerido de 130 dólares. Esse novo console será compatível com todos os jogos do 3DS, mas no entanto não irá rodar nos jogos 3D, apenas em 2D. Já nas telinhas, foi lançado o novo promo de divulgação da nona temporada de How I Met Your Mother e também do novo seriado On a Time Wonderland. Você pode conferir os dois nos links abaixo. E esse foi mais um Fast News.